Parecia uma corrida que não teria fim, mas Sérgio Pérez conseguiu a vitória de ponta a ponta, basicamente, do GP de Singapura, 17ª etapa do Campeonato 2022. Charles Leclerc terminou na segunda colocação, Carlos Sainz em terceiro. Basicamente, Pérez foi o único piloto que guiou a altura de um piloto de ponta, quem diria. Todos os demais, incluindo o próprio Verstappen, que terminou na oitava colocação, ultrapassando Sebastian Vettel na última volta, tiveram problemas ao longo da corrida. Inclusive, Verstappen largou muito mal, caindo de oitavo para décimo terceiro. Hamilton errou várias vezes, chegou a bater na corrida, terminou na nona colocação, atrás de Sebastian Vettel. É, Lando Norris e Daniel Ricardo ficaram em quarto e quinto pela McLaren e Lance Stroll ficou na sexta posição, quem terminou em décimo foi Pierre Gasly completando os pontos, uma corrida de três safety car, dois safety car virtual, foi boa, longe disso, bem monótona, a largada atrasada em uma hora e dez e foi realmente complicado de acompanhar. Semana que vem tem GP do Japão. Esperamos que Verstappen deva ser campeão, portanto, na etapa em Suzuka. E você que ficou acordado? Gostou da corrida em Marina Bay? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Bom domingo a todos.